Olá, eu sou o Dr. Gustavo Rincón Moreno, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Estou muito feliz em ter você aqui hoje. Receba as minhas boas-vindas ao meu canal, onde você encontrará informações importantes sobre cirurgia plástica para você que está pensando em realizar um procedimento estético ou reparador. Se inscreva no canal, ative o sininho e receba atualizações sobre novos vídeos. Se tiver alguma dúvida sobre procedimentos, cirurgias cirurgias, ou alguma sugestão de temas em cirurgia plástica, por favor, comente aqui que será um prazer poder responder.